Nessa vida existe um final e com nossas madeixas não poderia ser diferente. Seja para ativar o movimento natural ou escovar e modelar, você precisa de muita proteção, brilho e perfume. Disso a Sol Entende. Conheça os nossos finalizadores que vão proporcionar finais felizes para todas as ocasiões. Control, creme finalizador que proporciona nutrição da fibra, redução de frizz, proteção térmica e solar e fácil desembaraço. Magic Lease, sela as cutículas retendo a água na fibra, proporciona proteção térmica e a e além de reduzir o frizz e deixar os cabelos com um toque aveludado. Hyper Finisher. Estabiliza o PH da fibra capilar, protegendo os fios contra a fonte de calor e prolongando os tratamentos e pigmentos depostados no córtex com Stylize Stylise W20, um polímero multifuncional de última geração em cuidados com os cabelos. Para saber mais e tirar suas dúvidas, comenta aqui embaixo e não deixe de nos acompanhar nas nossas outras redes sociais. Um beijo da Tá e até o próximo vídeo.